vamos entrar na nova interface do Google AdWords, que já está disponível para algumas contas, está a ser disponibilizada em modo beta, portanto se lhe aparecer esta opção poderá ativar, de resto ela estará ativa no final de 2017 ou no início de 2018. No entanto, até lá alguns de vocês podem utilizar e realmente existem diferenças bastante significativas, a mais perceptível, como podem ver é a interface, portanto, o user interface está muito melhorado. E um outro aspecto também que há grandes mudanças é a velocidade. A interface antiga, de facto, era lenta, agora ela é muito mais rápida. Eles dizem que é 20% mais rápida, mas eu noto que até é bem mais rápido que isso. Para além disso, está a haver uma integração com outras ferramentas da Google, com o Google Optimize, com o Google Survey, com o Google Attribution, da atribuição das conversões, portanto, está a haver aqui uma grande integração Existem novas funcionalidades também aqui incluídas. Ao nível das audiências, de remarketing, hum, há, é, é por isso uma mudança que era necessária hum, para ser mais fácil e, e até mais sofisticado e profissional gerir. Então, de uma forma muito simples, faço aqui uma visita guiada. Portanto, aqui estou no overview, portanto, o painel inicial quando entramos, de facto, mais visual, vejo aqui hum, um painel com dias e horas em que existem hum, mais atividades, portanto, eu por aqui consigo perceber qual é o, o dia e hora, com mais atividade, aqui posso ver as horas, por exemplo, meia-noite, 11 da manhã, ou posso ver quais são os dias em que eu tenho mais atividades. Depois por dispositivo, mobile, tablet ou computador, e posso ver aqui por vários indicadores. Depois for ao separador oportunidades, que existia já na outra interface também, mas vejo de uma forma realmente muito mais simples, em que eu posso clicar em cada um deles e aprofundar as oportunidades. Em campanhas, vejo as campanhas todas ativas, uh, naturalmente posso também ir aqui a uh, alterar, por exemplo, as colunas que eu quero ver, basta clicar e consigo ver as colunas diferentes, cancelo, de facto uh, é incrível a facilidade, é muito mais fácil navegar uh, e, e muito mais rápido. Os grupos, uh, as extensões de anúncios, também existem extensões novas uh, de anúncios, uh, clicamos no mais e conseguimos facilmente clicar o tipo denúncios, vídeos, anúncios em vídeos, as keywords, audiências, demografia, posso ver aqui por vários parâmetros, uh, tópicos, placements, que são os sites onde eu quero que os meus anúncios uh, apareçam, as configurações, aqui vejo várias campanhas e as configurações das campanhas os locais, o agendamento, o dispositivo e, portanto, de uma forma realmente muito mais simplificada, consigo navegar aqui por estes vários separadores brancos. Os separadores mais escuros permitem ver campanhas de search, display ou de vídeo. Se eu for ver todas as campanhas, depois consigo ver também as que estão ativas. Cá em cima uh, tenho a possibilidade de poder ver um, o Keyword Planner, portanto, que já existia também noutra interface, uma ferramenta muito importante para AdWords e também para uh, SEO. O Ad Preview and, uh, and Diagnosis permite uh, ver como é que o anúncio está a aparecer no motor de pesquisa, portanto, a ferramenta de diagnóstico. Um, e temos aqui todas as ferramentas muito bem arrumadinhas. O Setup, aqui é a opção de pagamento, tem aqui funções novas, um, em que, de facto, está muito mais bem arrumado. A qualquer momento eu posso passar para a versão antiga do AdWords e por isso fica aqui a apresentação uma forma muito simples da nova interface, sendo certo que para além da interface gráfica ser melhorada, ser mais rápido, há de facto novidades em funcionalidades e uma grande integração em novas ferramentas do Google, como o Optimize, o Attribution e o Survey, para realmente termos aqui uma ferramenta ainda mais poderosa para fazer anúncios na rede Search e na rede Display do Google.